Nós estamos aqui no Tio de Guerra, hoje dia 18, em, plena, em pleno vigor. Eu estou conversando aqui com um patriota, é, camisa do Brasil, família distinta, né? Faleiros. Obrigado. Sérgio Faleiros? Sérgio Faleiros. Só Sérgio Faleiros? É meu nome é Sérgio Alberto. Alberto Faleiros. <risos> ô, ô, Sérgio, o, o Sérgio vem de quem? Você tem na, na sua família outro Sérgio? É, tem os homônimos por aí. Em Belo Horizonte tem o Sérgio Faleiro. Faleiro. Faleiro, mas deve ser o mesmo. O C, você é do plural, Faleiros. Faleiros. É. E o Alberto? Alberto. É. Você não tem parente, avô? Ele e meu tio, Alberto Faleiros. Alberto Faleiros. Então me fala, irmãos do Sérgio, quem é. são? Os seus irmãos? Jair Faleiros, ainda vivo com 96 para 96 anos, hum. dia 7 de dezembro, 96 anos. E mais quem? E só, só de sete sobramos nós, ele e eu. Ah, mas e os outros que faleceram? Fala o nome deles para nós aqui. O, Faleceu o João, João Batista, Valdo, falei, é, e três irmãs. Terezinha, que é tia por afinidade do João Rocha, Casado com o Paulo Rocha? Sim. Sabe? João Rocha você falou com ele, né? Eu falei com ele. A Terezinha seria é, tia é por afinidade, né? É. é, é o Paulo é, é... Não, não, não minto, é, é, O Paulo é primo do João. Primo do João. Paulo Rocha. Me fala que são só essas três irmãs? Ermita, ermita o nome difícil, né? Ermita. É. Você sabe da onde que vem ermita? Meu pai colocou o nome nela de Elmita. Mas, El mas como linguajar mineiro, o ermita é, é. chegou na hora de. Escrever e colocaram o R no lugar o do L. L. O L. Porque é. tem o Ermitão. O Ermitão é o, é, o é o solitário. Me fala aqui, agora o seu pai, como que se chamava? Alípio Falei. Isso. Alípio. Alípio? E a sua mãe? Ordalha Rezende. Rapaz, nós temos muita coisa para falar agora. Irmão do seu pai, quem são os seus tios? João. João. É, João, João Faleiros. Afonso Alves Faleiros. Dario Faleiros. Arthur Alves Faleiros. O Barão. Barão. O Barão, né? Patrocínio. Si, Você já ouviu falar do Barão lá. Né. Patrocínio Paulista. É, José Alves de Souza Faleiros. Morava em pai do doutor Joaquim Faleiros. Sim. Pai do patrocínio, era farmacêutico, professor. Né? É, Celso Faleiros. É, o chefe, falei, o chefe era, era, era o. não foi prefeito e patrocínio, Paulista? O chefe é o seu avô, ou não? não meu tio. Seu irmão tio. Do meu pai. Irmão do seu pai. É. Você conheceu esse grupo todo? Não, não conheci. O meu o meu, o, meu, o, meu, o Dario, o Afonso, o Barão o José Alves. E as mulheres? As mulheres, de uma que morou muito tempo no Paraná, não conheci. Ana. A Amilton Faleiros, o que, o que ele é seu? O Milton Faleiro. Amilton? Amilton? É, que foi prefeito lá de patrocínio. José Milton. José Milton Faleiros. É, meu parente, meu parente. Ah... Você conheceu o avô? Os meus avós? É. Só a minha avó materna. Sua avó materna. É. Quem que é essa moça? Essa moça é, meu, é minha, minha querida. A guarda Costa. É a guarda Costa. Então, então senta aqui do lado para a gente conversar, ué. Eu tô com medo. O que que tem? Enquanto assim, você vai comendo, nós vamos conversando. <risos> Depois a senhora abastece e a gente vai comer. Mas... E... Então, o avô, senhor, você falou, eu não prestei atenção. Meu avô? É, pai do seu pai. Meu avô paterno, Joaquim Alves Faleiros. Joaquim Alves é, Faleiros. Era o proprietário da fazenda do Turvo. Turvo? Famosa ali da na... Patrocínio. aliás, o do Turvo nasceu a patrocínio. Apareceu na patrocínio paulista, né? É. Ô o, o, o, Sérgio, Oi? me fala aqui, você falou de Minas. Quem é que morou em Minas? O pessoal seu veio de Capitinga, tem grupo lá? Nós de um de lá de Minas Gerais. É. Minha família, os faleiros, a faleirada, nós viemos de Minas Gerais. Ah, os nossos ancestrais, nós viemos de lá de Portugal, né? A da igreja Badeira, a, da, da, daquela região ali. E... Na época do Brasil, ainda colônia na vez esse pessoal para cá. E na distribuição da Sesmaria, você ouviu falar da Sesmaria? Sesmaria, uma galera bem boa, né? É. O, a minha mãe, o pessoal da minha mãe, que chama Figueiredo Rezende, né? Puxa. receberam Sesmaria aí. O meu avô, meu bisavô, na terra, era o José Abdenago Rezende. E ele era. Ele tinha uma fazenda Amarela, a dona Fazenda Amarela. Era um império pra Engenheiro de serra, engenheiro de câmbio, tudo os Serra de Figueiredo, tudo é. do Cesar de Figueiredo. Você nasceu em patrocínio. Patrocínio, patrocínio? patrocínio Paulista. Você conhece a dona Neuza? Quem? A Neuza. A Neusa É, professora, prima. <risos> Aqui. Agora, vai, vai falando aí. Ela, ela, a Branca é da é, Todo mundo é meu parente, Patrocínio. Então a mãe do Zé Milton Faleiros de Pitirapuã... É a Cianinha. Cianinha. O pai dele é meu primo. É Moura e Faleiros. É. Ah, e não tem como. Dificilmente alguém não é meu pai. Não tem, não tem sangue do meu sangue aqui. E a, e a professora Isar? Do meu coração, foi minha professora. Foi essa professora? Ela sempre foi bagrida daquele sim, jeito. E Braba? E Braba? Ela falou que teve a época lá no, no norte nordeste, eu sei lá, que ela foi é, professora lá a, a, a convite do, do governo do estado de São foi, Paulo, né? É, e ficou um tempo lá e ela contou. Eu tenho história dela gravada. Eu gosto muito dela. Ela deu muito ela. Ela me encerrou bastante. Ela é solteirona, né? Solteira. E ela sempre teve uma, uma postura imponente, né? Sim, autoritária. Sim. Na, na, na, não é autoritária, é respeito, sim, né? né? E fazendo. Ô, o, o Sérgio, mas que bom a gente conversar, né? A gente vai recordando tanta coisa bonita. A sua família tem muita coisa bonita. Ali... Em Capitinga tem uma pessoa que faleceu agora com 92 anos, já tem uns anos já, uns dois ou três anos, sou Antenor Ricardo Faleiros. Só que o todo mundo em Capitinga são meus parentes. Pelo menos 99, por Então pai. o Marcos é. Faleiro é seu parente. É claro que é parente. É. É frio. É, tudo em primeiro, segundo, terceiro grau. Não é parente, é parente da árvore. É da árvore dos Faleiros. Então, Patrocínio, é, captiga, todo mundo Faleiro Teodoro, o meu tio João. Teodoro é a esposa do, do, do, do falecido, do, do, do seu antenor Ricardo Faleiros. É, exatamente. Dona Aparecida. Então juntou lá Faleiros com Teodoro, ficou lá em Capitão Faleiros e Teodoro. Aqui patrocina, é Faleiros com Nascimento. Figueiredo. Figueiredo, a Tem... minha mãe, né? É a sua mãe. Figueiredada também é. É muito forte. Eu conversei com a senhora a professora Figueireda, é, é, Nilda ou Hilda, o, o filho dela chama Paulo Figueiredo. Paulinho. É. Ah, ela está com 92 anos. Paulinho, se for o é. Renato Figueiredo? Eu acho que é. O Renato Figueiredo? Paulinho, a, a mãe dele faleceu agora, Deise, a Deise. Professora Deise. Deise, ela faleceu? É. Que dia agora? É, é recente, né? Ah, recentemente. Eu tirei um vídeo com ela bonito, eu rapaz. Eu encontrei com o Paulinho ainda para. Pra... É. Professora eu... Deise. Eu vou, Eu vou mandar para você depois essa história da dona Deise lá. A ah, empresa de ônibus, o Donizete Faleiros. Aqui os Faleiros, a empresa Faleiros. É parente de vocês parece, também. Tudo aqui parece. não tem esses faleiros aqui, é Ituverá, Ribeirão Cretos, é tudo a mesma família, é. está tudo nesse tacho, está tudo nesse caldeirão, sabe? Tem, mas como eu te, te, te, te falo, tem muita gente que eu não conheço. A é. família é extensa, é extensa. Tem faleiros em São Paulo né? eu não conheço. Faleiros famosos, inclusive. Uhum. É grande, mas expandiu Expandiu Você casou aqui em Franca A sua esposa é... Que família que ela é? Hein? De patrocínio paulista Você saiu de patrocínio com que idade? Fico São Paulo Você estudou em São Paulo? Eu me formei na... Ação auspenteada, um contador, contabilidade. Não quis fazer faculdade, não é muito burro. Eu fiz faculdade. E, mas, eu vim embora, fui, Voltou. fui comerciante, fui funcionário público, E parte, E patrocínio? Patrocínio. É. Então você conhece a fundo aquelas, aquelas os prefeitos ali, o pessoal de. Todo mundo. todo mundo Histórica assim, Ô né? oh, oh, Sérgio Tem umas pessoas aqui muito especiais De Franca, mas que moram lá O Sérgio, o, o Felipe O Felipe É que é o turco que faz Palestra aí da, da, da, ah, é, filho, filho, filho, Felipe Salomão, Salomão Salomão Gente boa Tem um irmão bacana. dele lá que é o Francisco Macedo Apesar que Diria ser Francisco Macedo Salomão, mas foi o Macedo na é do avô materno dele. Né? Eu tenho a história dele, do irmão dele, era é do cartório, né? É, Francisco Macedo. Casado com Inês Faleiros, meu parente também, e irmão do doutor William Salomão. O William Solomão, ele foi é, meu professor lá. na faculdade de Direito, 84, eu sou formado em 84, doutor William, ele, é, ele foi locutor, de de chama, esportivo. Antiga PRB5. PRB5. Hertz, PRB5. É, é. é. Eu, ele morava ali no Cubatão, né, é. Aquela, ele era muito amigo da família da minha esposa, que era o Sr. Manuel Ponce. É, ali tinha um, um grupo grande dos, dos ponce ali, o, é, é na Pedra Chieta, mais embaixo ali. Ali tinha os Teline, tinha as é, famílias Era, ali. Uma pessoa, uma era uma muito agradável. É. A, a Franca tem umas pessoas fantásticas, né? O outro, o doutor William Azus, que é irmão do Álvaro Azus aqui, ele era uma figura. É, Gostava do, do, do, do, do cigarrão, né? É, É muito amigo da gente. Ele, eu fui pastor ali na igreja presbiteriana, Monsenhor Rosa. E nós tínhamos um coral. E ele morava ali perto e vinha, ficava ali no domingo, ouvia o coral cantar. E chegava na segunda, terça-feira, a gente ia conversar e falou assim, ó oh, pastor, eu venho aqui, porque eu, eu não gosto de ficar lá muito exposto, mas eu fico aqui fora ouvindo o, o, o coral cantar. Que é bonito, né? E eu vai, ah, lá, doutor, vai lá, sobe lá. é uma conversa boa, agradável, né? E gente boa. Agora que eu vou fis. Ô Sérgio, é uma caminhada gostosa a vida, né? Você está com quantos anos hoje? Hum, eu cair nos para ter caindo. Hum. 70 e tantos anos, setenta né? 70... e tantos, nem vou falar. Ah, eu, eu já estou com 70, <risos> já estou com 70. É, eu estou estreando aqui na nova década. E eu já vou passar para a quarta idade. A quarta idade, tem a segunda, a terceira e a quarta. Eu vou passar ah, para a quarta Você está inventando. E a, e a sua companheira, a Branca, como é que é o nome dela? Branca. De quê? Carolo. Italiana. Italiana, só brabo, hein? Mas você já viu algum italiano que não fosse brabo? <risos> eu queria conhecer. A minha é espanhola. Rapaz, aquilo é... Aquilo é... Italiano com espanhol, hein? dar louco. Eu sou meio gomes espanhol, né? da minha família. Me fala um pouquinho dos seus irmãos. Quem são as suas irmãs? Irmãos? Minha família é pequena. É, eu tenho fala o nome desses e tem outro ele já morreu o nome dele é pipo pipo eu eu eu eu eu eu eu eu eu eu eu pai. É. Caetano Bacarolo Bacarolo E a mãe? Geralda Coelho Bacarolo Esse coelho da sua mãe é de cristais, daquela Não. região? É de onde que é? Carimbo das Canoas Ah, é, claraval, <risos> claraval é. Mas você já nasceu em Franca? É. Oh, É mas você nunca morou ali naquela região de Claraval, não? Cedo. Se... Ali tem uma história muito rica, né? Ô, é oh, oh, oh, Sérgio, vamos voltar aqui para uma história sua, porque você é de patrocínio. Patrocínio foi conhecida como o garimpo, né? Sim. Tanto Sim. é que tem o... Sim. A... Sim. A minha história lá é patrocínio. Seguinte, naquela época, os bandeirantes vieram para cá. Chegaram, subiram até o Nilson Apocáizinho, chegou aquelas canoas também, os bandeirantes, atrás de, de gemas, né? Lá em Patrocínio, aquela região ali, teve muito conflito entre fazendeiros e garimpeiros. Muitos conflitos. Veio né? agora eu até hoje eu não sei, eu gostaria de saber porque carga as águas e o meu avô, o, o meu, meu trisavô, seria o Antônio Joaquim do Nascimento, Antônio Joaquim do Nascimento, que era dono da fazenda do Turo, margem direita e margem esquerda do Sapucaizinho. Então, aquele conflito com garimpeiros, teve, teve coisas feias ali, teve até morte. E ele me vende, para os carimpeiros a baixa esquerda, onde surgiu, onde surgiu o Patrocínio Paulista. Agora eu queria saber o porquê, eu acho que foi essa influência de políticos, na época, né? das, da, das províncias, que veio muita gente de Minas Gerais, lá da, da terra do Oceano do, do, do, do, do cheque. Diamantina. Diamantina. Veio muita gente de lá. Neop é, Nepomuceno, veio muita gente nessa região é. de M Nepomuceno. É, por exemplo, é. esse pessoal veio em busca de gemas, né? Não, até hoje tem muito diamante Não acabou, não. Ela não tem acabou. Muito. É que não pode explorar mais. <risos> Ou seja, você está falando uma coisa aqui, eu vou trazer aqui para você. Há 200 anos aquilo ali tudo era coberto de mata quase. O rio era era o clarão que tinha que a pessoa margeava pelo rio. Exatamente, né? O pessoal de Pedregulho para Patrocínio Paulista era um era muito longe. O pessoal só fazia isso a cavalo ah, sim. no tri no, na, aviso, no trilho, não havia estrada. Deixar charrete era só a cavalo mesmo, né? É que, é, patrocínio foi em 1885, ele não se né, e, é uma, e, e tem uma história política muito forte, Patrocínio, porque sempre pertinho da Franca, Franca era o núcleo da o e Patrocínio foi a comarca desde mais de 100 anos, a comarca. Porque eu tenho que a cidadezinha, ninguém, nada era comarca A é comarca há muito tempo Então você vê a influência é, é, Política É muito forte Eu vou fazer uma pergunta aí Porque nós temos a ligação E, e, e também os limites Lá com Altinópolis E lá também tem muitos Figueiredos Grandes, é famílias grandes Figueiredos são, são radicados lá Em e Altinópolis é. E ali no Esberil, por exemplo, esmeril. faz divisa. Sim Então tem aquele negócio, a cachoeira do Esberil, eles falam que é de Altinópolis, fala que é de patrocínio, mas está do lado nosso, patrocínio paulista. O barrista, hein? <risos> é, o Esberil lá é famosa porque é, ali era a energia aqui, a que energia. sustentava é, aquela, aquela, aquela usininha lá. Sim, Aqui é, já foi grande. É, sofreu Franca, é. toda a região aqui, Batatais, né? A energia é a energia. E naquela época, não tinha nem... passava na cabeça de ninguém Eu, é, é, o, o Rio Grande, né? Fazer uma represa no Rio Grande, que, que quando eles fizeram isso, tem quantos anos? 50, 60 anos, né? Não, 70 é, é, anos. A primeira idade do Rio Grande. Foi, foi Peixoto. Peixoto, 1956. É. 55, 54, 55, foi, foi, terminou em 57, 58, né? Na época do Juscelino Kubitschek, que inaugurou que aquilo. Inaugurou, é. Né? é uma história bonita, o pessoal de Biraci, Franca, né? É. Que deu uma arrancada ah, de ah, crescimento. É o, o, o Rio Grande é um ponto, dos rios lá? que tem um aproveitamento hidráulico muito Sim. né? potencial grandes usinas, né, de Furnas, né, uhum. Jaguara. Aí né. terminaram o Peixoto, eu que eu Furnas, aí passos né, é. Furnas. Depois, o Estreito, ficou no meio dos dois. Você foi jovem para São Paulo estudar? Não fui muito jovem, não deveria ter ido mais jovem, eu fui, fui mais meio, meio, um pouquinho, foi, foi 24, 25. Eu e, tenho ido mais cedo. E Franca você estudou aonde? Aqui eu estudei no SED. E, e, e daí eu conheci essa, essa tandeirinha brava aqui. Entre. Isso é bom, velho. De, de, de classe? De escola. E lá em patrocínio? Vamos voltar lá um pouquinho. Escola? Professora primária, sua você lembra disso? Eu tive disso. lá. A primeira professora chamava-se Elza César. Elza César, aliás, parente é minha mãe. A toda minha parente. depois eu tive a Zélia Moscardini Rezende. É... alguém já deve ter falado dessas criaturas para você. A Horaide, a, a Andrade. Família Andrade é muito forte também. Isar. dessa. Vez. Isar, professor Isar. Né? Oh, oh. Eu estudei, eu fui do, do primário, no tempo da admissão, ginásio, né? passei para o Jorge Soaleiros. A escola lá? É. Você sabe que a, a, a escola, Jorge Soaleiros, foi fundada, foi. Trabalho, nosso mecenas. Meu primo, meu primo primeiro, meu pai, o José Alves Souza do do o Juquinha é mecena, é, Do É o Mecenas para São Paulo. Foi ele que fundou o ginásio. Era municipal no, no início. Depois passou estadual. Eu vou falar uma coisa aqui, quem quer? Deseja pesquisar mais? Tem um livro muito bom daquele juiz de direito, né? É de patrocínio paulista, Isso, do Dr. Carlos é, Márcio Márcio. é aquele livro é fantástico. Eu é, tenho aquele homem, não podia ter morrido. Não aquilo, mas ele completou uma missão fantástica. Ele, o doutor Cristóvão Barcelos, sim. É, uma vez, mas... e eu, eu história. O doutor Carlos Alberto Machimati é um garimpeiro de história. Nossa. Garimpeiro. Ele chegou, Adorou a patrocínio ficou 16 anos. Ele era carioca, né? Do Rio, do Rio, Rio de Janeiro. E por uma coincidência uma feliz coincidência o construtor da nossa igreja, Francisco Santa também era fluminense. Cônigo Augusto Ferreira, Cônigo Augusto Peregrino Ferreira. Meu O consultor da nossa igreja. Também vem de. de... Do Rio. Não, lá do Mar. Ô, meu ar. A gente fica velho, Só as palavras angra dos vinhos. Angra dos, dos Angra dos Reis. Ele pegou lá o início de uma construção de uma igreja. Né? Era garito só para cair ainda. E ele mandou desmanchar tudo, estava tudo errado. E ele, ele pegou. Dizem que ele sudou a, a planta lá. E mandou. Ele disse, Tinha uma capela. Dentro, uma, uma capela. Né? Aí fizeram a igreja. Quando estava respaldando, tiveram que desmanchar a capela. Fizeram outra no bairro Santa Cruz. Então, está Bom, tudo bem. Fez, construiu a igreja. Em 1989, faleceu um vigário. Um ex-vigário. Um, um, um Aliás, um ex estava morando lá. padre Inocente. Inocente, José yeah. espanhol. espanhol, e resolveram sepultar ele lá no, na igreja, e ao lado, tinha a lápide do cônico peregrino, estava sepultado, que que tempo usava -se usar, sepultar os corpos ali dos, dos gás, dos gás. É. Quando abriram a, a, a, a, a, cri... a sepultura com é. a Depararam uma viga, uma viga poderosa, é, é, Eu fui lá ver aquilo. E o Motosserra estava dando conta de, de, de talhar aquilo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, aqui é a capela. Porque muita gente fala que ele tinha. Eu falo não, não, não, eu sei que tinha uma capela lá. O templo foi. O, hoje o, o santuário lá foi construído ao redor e depois desmanchou. A capela, né? Sim, tiraram é, porque estava é, é. dentro da igreja. Aí... Você falou aqui é, das pessoas, por exemplo, de ser sepultadas na igreja, é porque a preocupação era com o, o sepultamento do, do, dos mortos, num certo sentido, do cemitério. E quando havia uma pessoa distinta, por exemplo, de doação de terra para a igreja, e era maneira de recompensar, é, é, é acolher o corpo dessa pessoa no templo. Porque a origem do templo, desde o do Velho Testamento, é o cemitério. É, e depois é de cultuar uma pessoa que, que foi sepultada ali, de ter comunhão com o espírito daquela pessoa. É, certo. Geralmente nesses mo, mo, monastérios, nessa, nessa, nessa, tem muitos cemitérios ali no, no convento, né? é convento. cemitério particular ali. Nesse... A formação das nossas cidades é interessante. Era... O templo, a praça da frente e o cemitério, cemitério atrás, exatamente. né, que, era duas, que caracterizava. Aqui você nasce, registra na, na igreja, né, que não tinha cartório, e sepulta também no cemitério, atrás da igreja, né. A nossa história de vida, Ai de mil, história... Lá, lá na Minas. Serra da Canaça, tem muito isso aí. Desemboque lá? É, Desemboque, tem cidadezinhas lá, mas tem um cemitério ali antigo, perto da, da, da, das igrejas, não né, sei. Assim. Eu fico, é perto do time lá, eu, no Desemboque, <risos> a região bonita. Ô Faleiro, mas que coisa boa a gente conversar, né? O que, que marca a sua vida assim de, de, de realização? O, o que, que você marcou a sua vida assim, que você fala assim, isso aqui eu lembro com saudade? Eu lembro de tudo, muita saudade. Você trabalhou na roça? Não, né? Não. É, a família rica, eu distinta. Ficou é. na roça e né? Ficou na cidade mesmo. Na cidade. Não vai dar não <risos> você não chegou a estudar no Champanha não? Não. Da sua época não. E você, Branca? Você falou Branca, mas você falou o nome, né? Que é. Eu... É. Branca Garoto. Registra um pouquinho da sua vida aqui, da sua história. Você estudou aonde aqui em Franca? Eu. Ele é bem ladrão. Aí o resto foi no Jerônimo Barbosa São Aí eu passei pro Sede. Sede? Você lembra da Bogiana ou não, né? Sim. Eu tinha muitos amigos que moravam nas casinhas da lá, Vila Nova. Lá, muito lá, com funcionários dos funcionários. As dos funcionários. E agora nós passamos, agora, eu falei, estão reformando lá o prédio. Sim. E ainda falei para ela: tomara que não vão modificar, porque aquilo ali é histórico, ficou abandonado, já funcionou as secretarias ali em Franca. É. é um patrimônio, né? É patrimônio. É. Tô... A estação era. era... É, pois é, agora estou mexendo lá. Foi só falta de lá o prédio aí. Tirar é. Aquela, é. aquele. Você viajou na Borgiana? Você viajou? Eu nunca dei de trem. Foi incrível já... que é. parece. Você foi até na eu chave fui. da Taquara? Eu só andei de trem quando eu fui para São Paulo. Aí eu estava lá no segundo. É. E... E... E... Na Maria Fumaça eu nunca viajei. Na Maria Fumaça. É que queimava, né? Você viajou, foi até Pedregulho? É. Ah, o meu avô tinha uma fazenda lá. De, de Pedregulho? Como que chamava o seu avô? Domênico Barcarudo. Domênico Barcarudo. É... Bargarudo. É, Barcarudo. Depois eu vou gravar esse nome direitinho pra colocar. Ah, ali, Pedregulho, tem uma história bonita, né? Ah, né? Da, da terra do Coerça, que é a Igaçaba. Ali tem o... o eu estou falando aqui, a gente faz uma adenda aqui na sua história, o Chapadão. Aquilo ali precisa ser conhecido, porque está lá um, um patrimônio histórico muito grande, foi preservado na Florestas Coerça e precisa de ser conhecido da nossa da nossa região o Orestes, o Orestes, foi ele, ele recuperou recuperou um trecho da, da, da, da, da mogiana é. turístico né é. e deixou acabar deixou acab é, a, acabar a continuidade é. de outros Não governos né no, no, no teu... mas aquilo ali era um, um patrimônio da, da da região né que que que atravessava que... o rio grande que... E até... é, mas a bojiana foi, você veja bem o pecado, um pecado que foi é. desativado se eu via do Brasil. A Bogiana, a sede era de Campinas, fazia toda essa região, até no, no Minas Gerais, no Triângulo de Negro, Araguaraí, todas as cidades tinham mais. Aí que passava via, Ribeirão Preto, aí passa a Casa Branca. Ribeirão Preto, Franca, Cristais é, Paulista, Pedro Egulho, e eu ia fazer os ramais. Né? Aqui, perto de nós, aqui, em Guardinha, a Guardinha tinha um ramal, sair lá de, de Paraíso, Paraíso, eu sei vir pela Burgiana, era um espetáculo isso aí. Agora sem contar, era a Naracuarensa, a Paulista. Né? É, o Brasil era furtado com ferrovias. É, agora vamos ver agora com o Tarcísio, governador de São Paulo. Eu acho que ele vai. Ele, ele já zerou inteiro de ferrovias. É preciso voltar de ferrovias. É mais barato para escoar a, a produção, né? Não, e, e carrega o pro, progresso, gente. Carrega o progresso. Ah, a pré... integração. integração é coisa boa a gente conhecer e registrar esses momentos. Você, nós falamos de emoção, que era viajar na Morgiana, ver a Morgiana chegar, não é? A Chave da Taquara é a família do Dr. Daú Pelizaro. Ele falou que quando chegava o trem lá, todo mundo ia na janela, olhava aquilo, aquela. Era aquela festa, né? É, romântico. É, romântico. É romântico. É. Eu, meus filhos contavam, né? Tinha os apitos dela. Chegava lá e ia na quando descia, o paletó estava queimado, com as fagulhas da. É. Da, da Maria Fumaça, você vê, o vento estava pe... é. queimava tinha que colocar um guardapó guardapó, um... para proteção para proteção, queimava a roupa queimava a roupa é. <risos> olha que coisa boa você contar isso eu tirei algumas histórias bonitas também do senhor Smar Jacinto da família Jacinto aqui de Franca Jacinto? É. São meus parentes os é. Jacintos é. Tem ligação com os faleiros. A tenente Chassi, tem muita rua, né? Você está falando é, de Figueiredo, aquele, o doutor Moraes, Antônio Moraes, a esposa dele é Figueiredo. Ele é uma família grande também, de muitas mulheres, né, tem vários, é, o doutor João Penha, a esposa dele também Doutor então, João Benha Grande, grande professor, né? Foi meu professor Ah, foi seu professor Foi é. Você foi aluna do reverendo Nicanor? Também E do prefeito Hélio Palermo? Que, é, você, que, que ele foi professor lá no Parão, né? Eu não lembro, não lembro. Dessa época O doutor Quatro você estudou lá? Não Não Reverendo Nicanor Xavier da Cunha. Aí, meu, meu amigo deixou saudade. É. Ou vamos fechar esse, esse, essa conversa nossa aqui e deixar... A vida, o que, que é, Sérgio? Para você. Dá, um, dá uma, uma lembrada. O que, que é a vida? Uma passagem? A vida? Um... É, fala para mim é, é a o desafio. A escola, é, o espírito, hein? é o desenvolvimento do vida, ser humano. A vida é, é, é escola. Porque, e outra, eu, eu sempre falo, nós sempre que retornamos para a segunda época, né? quem não vive muito bem aqui, Completar o que é... volta para a segunda época, é. não volta. passa ano, não, tem que voltar para... Você é de confissão espírita? É? Não, confissão espírita ou católica? Eu, eu nasci na vida da minha mãe. É um tudo católico. É. Era um catolicismo daqueles né, cegos. É. Eu me tornei espírita depois de uns 20 anos de idade. É, a Franca tem uma tradição né, de grandes homens como o Russo, é, o Zé Carlos, né, como é que chama lá? O, o Garcia. O... Ah, mas a, a, a, eu recebi toda a educação católica. Então Batizado, Cusmato, Casado e não sei mais quem, na igreja católica. Quantos filhos você tem? Filhos? São quantos? Eu é três filhos. O nome deles? Levi Novato Faleiros, Leandro Novato Faleiros e Ana Luiza. Por que novato? Porque a minha esposa é novato. O novato é de patrocínio, daquela é. região. É, tem um senhor que sofreu um acidente. Ele era motorista de ônibus da Cometa e, e cortou a perna. Que ele sou novato. Era meu amigo. É o Paulinho. Paulinho. Eu é, nós fizemos a, a associação dos portadores de deficiência. Ó, <risos> oh. ah, a gente conhece um pouco, né? Conversando assim porque <risos> é novato. E tem um médico também, né, doutor? Novato. Milton Novato. Ali nós falamos de patrocínio, que era o um médico famoso, o Dr. Cirilo, né, Sim, um, sim. O, o João Novato Dias, meu sogro, uh -huh. ele foi um dos fundadores da Santa Casa Misericórdia é assim. de Patrocínio. É um homem assim, muito, muito culto. Inclusive o Dr. Carlos Alberto Passos de resgatou lá dos anais um documento dele por, por conta da a mudança de nome, ele chamava João Custódio Moreira. Não havia um homônimo, dava muita confusão, porque ele, ele seria o mais novo o novato. É. Então ele resolveu mudar o nome para João Novato. João Novato. João Novato, novato dias, né, para acabar com a confusão. E muitos irmãos aderiram, não gostaram mas, a família Moreira. Moreira. É. Lá com Alves Moreira, é outro nome, né? Que foi ex-prefeito. A minha esposa tem uma tia que foi casada com Moreira, Geraldo Moreira. Ele viveu 96 anos ali em Restinga. Morou na fazenda Mandiu. Ah, talvez ali. Tenha, assim, outros. É, outros Moreira, né? Mas a... Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, o trabalho dele, é do professor Falter Chiarelli. Que que é ele escreveu um livro muito interessante sobre a família, né, o de Pérez, né, pastor de... de né? Professor, ele foi vereador em Franca, uma pessoa que tem um, uma, uma história bonita, né. E a gente vai percebendo que a nossa vida é uma passagem aqui, uma passagem. Deixa alguma coisa para nós aqui, o que, que você gosta de registrar, de, de, que marca a sua vida? Uma coisa... Você gosta de cozinhar? Não muito. <risos> Qual que é o seu hobby que você acha que? Crochê? Não. Música? Você toca algum instrumento? Só flauta doce... E, e cantava. E cantava. Cantar em coral. Uhum. Você já cantou em coral não, né? Não, Na igreja. Aonde ah, você cantava? Na igreja? Eu, eu nunca tinha voz. Tinha é uma orquestra em franca, com Do Laércio? No... Não, antes. Né? Depois. Depois do. Foi do carro eu plantei no um coral. Ele morou na minha casa. Ele vinha para fazer as, as, as Ensaio. ensaios. E ficava na minha casa. Que coisa boa. E você, ô, ô, ô Sérgio, o hobby seu, pescar? Caçar, você casou? Música? música? E caçar, você lembra do tal de caçar de primeiro? Não, nunca fui de caçar. Nunca foi não caçar paca. E mais o que? Tá querendo que você entrega alguma coisa aí. Você gosta de música? É. É, ó. Nunca foi caçar É, porque tipo, primeiro tinha os caçadores de, de paca, de. É. Não, é. eu... aquilo ali é diversão, né? É, eu... De menino, eu... na época de criança. É Tirou alvo. Eu... Tirou alvo. É... Você usou tiradeira na sua época? Tinha? Tiro -o alvo. de tira... tira... eu... tira... estilingue? Nossa! Eu, eu gostava eu... de estilingue. Ah, Tinha bom... pontaria. Oh. Oh. Eu você só que eu batei. Um passarinho com estilingue, quando eu peguei o da minha mão, que eu fui. Ah! Sir... Que ele estava quentinho na rua. É. Eu dependo disso até hoje. Até hoje. O terremoto tinha um sebinho. Um ah, que sebinho. Passar. passarinho pequenininho. Mas eu, eu tinha meus amigos lá né? que eram tremendo. Passarinho ali já estava morto. Ele não beijava muito. Ele não fazia isso. Aquilo pegava florzinho, as florzinhas pegavam. Eu gostava eu de é. abrir com matéria, mamona, matéria, na, matéria. mamona nas das coisas. Poesias, Pessoas, não. Você chegou a morar na roça? Não. Não, nunca morou. Eu sou, nasci e fiquei até uns vinte e tantos anos na esquina, no voluntário de, da Sim. Teles. Tem, ah? não ele é, né? assim, tá é o general velho né com a Mário a Ficou Manzini lá o viaduto o viaduto à com o do Afonso Luiz foi é. eu brinquei muito lá ali tinha uma cachoeira né tinha bonita, nossa Mas a água ah, do córrego dos Bagres era, era farturenta, né? Era volume é, grande, é, né? Muito Limpa muito é. nossa, meu Deus. Você frequentou o clube dos Bagres? O clube dos Bagres? Sim, sim, muito Na piscina ali, grande é. muito bom. Eu tenho as histórias bonitas também do, do Vitor de Andrade é. Foi meu né? professor o Vitor Professor de português, né? Falava é. bem, gostava. Eu, eu fui dois anos aqui. Um, um ano aqui, foi no IF, é o antigo Ateneu. A minha esposa foi professora lá. Que é ali que surgiu a Unifran, o é Instituto mesmo, Francano. Né? É. É. O Vitor foi meu professor de português. Vitor de Andrade. De Andrade. Na época ele. Não, depois que ele foi vereador e né? Você foi aluno do Caluf, Marcos Caluf? Não. Eu conheci Vai. ele é. porque é. ele é. era marido na minha amiga Maria Luísa. O professor, ele era também radialista, né? Locutor. É. Locutor. Eu fui uma assistência lá na cooperativa da Cicida da o professor. Conai. É, é, Não, antes de ser Conai. Antes de Conai. E muito com ele lá. De... Morava perto da igreja presbiteriana, Monsenhor Rosa. Eu Ali casio. você casou, não, Monsenhor Rosa? Fui. quem fez o seu casamento? Foi o Reverendo Nicanor. Não foi ele, foi ele. Foi ele. Ah, ah, não foi com o Sérgio, foi com quem? seu quanto? Como é que é, chamava o seu esposo? Você vai querer. é. Ele chamava Ronaldo Faleiros. Meu chorar. Primo seu, aí ó, Ronaldo Faleiros. Mas não é o Ronaldo que trabalhou na CPFL, não. não, que eu conheço. Então tem nome bonito, né? Faleiros é Ronaldo, porque o meu nome é Ronaldo. Ah. É? Ah, não sabia. Aí ó, Ronaldo, é. Ronaldo. Aí você vai marcar, você não vai esquecer de mim. Ô, oh, oh, oh, Sérgio, muito obrigado da gente conversar. E eu gosto de dar esse tempo para a pessoa externar o um sentimento, não é nada assim direcionado só daquele assunto. A gente falando coisa bonita, ela contou. Quantos filhos você tem? Três. O nome deles. Eric, Faleiros, é, é, Herbert Faleiros e Garen... Faleiros. E já tem que idade? Eu amei. gente vale. É o Eric tem. É, um, não sei, um eu não guardo. É, a idade? Não, ele sabe. Eu não, eu não é. sei. Mas é, ele tem três filhos. A mais velha dele tem 23 para 24 anos. Me fala aqui. Netos, você tem quantos netos? Eu tenho seis. E tem bisnetos? Não. Não. Em, ainda não. Ah, então você fala o nome dos seus netos para gente, para ficar gravado aqui. É, Luísa é, Tedesco Faleiros, é, Emanuel Tedesco Faleiros e Lara Tedesco Faleiros. Tem um, a Sofi a Sophie, A Julie oh. e a okay. Rini. E você? Tem quantos, Marcelo? Tem quatro netos. Quatro netos? Rafael? É. Gabriel, eu estava torcendo para vir o Miguel também, porque os sei que o Arcanjo, né? vai o que E veio o quê? Uma mulher? Não, não, é, só é, os dois, os só Arcanjo, os dois. Só os dois. O Rafael e o Gabriel. É. O Rafael, o Gabriel. É o seu telefone. A... É. Ó, oh, foi muito bom. Cara, Obrigado, a cara, parabéns para você. Marina e o Martins. O, o, o, o Martins, os, os netos. Parabéns. Isso aí é, é, é bom a gente deixar, porque daqui uns anos, eles é que vão pesquisar lá e ver o meu avô e o seu avô falando do avô dele. Aí, ó, aí, ó, dessa geração nova, né? É outra cabeça, né? Você viveu. É, é, Quer dizer, eu, eu adoro isso aí bater papo. Bater papo. Essa coisa que hoje não tem mais precisa disso cada um com o seu celular não tem mais papo, pô. é você tem que conversar com as pessoas idosas é. acima de 50 anos para baixo você não conversa mais não tem mais é. papo ó oh, muito obrigado foi ótimo conversar eu quero agradecer Ronaldo Sattler aí ó oh, registrando aqui no tiro de guerra esse pessoal é patriota e nós vamos contar com o Bolsonaro lá na se Deus quiser, né? Ó, todo mundo torcendo aqui. É, e vai chegar lá, vai chegar. Se Deus quiser, tá tudo certinho. Deus quiser. Um abraço pra vocês e muito obrigado. Eu vou postar isso lá e eu sei que vai compartilhar isso com outras pessoas, espalhar no meio dos, como é que chama? Os faleirados aí. Faleirados. É, aí, ó. Essa família é boa, né? Valerada Figueiredada. Eita, é, então. E com resendada, é, é, tudo misturado. Tá tudo misturado. Oh, um abraço pra vocês, gente. Foi muito, muito bom. Valeu. Tudo aí, à disposição. Foi muito bom. Obrigado pela oportunidade. É, o registro que ficou aí.